Que, que nós aprendemos ontem. recap uh, Ontem nós falamos um pouco sobre quem Deus é. Aprendemos que ele nos ama. Também uh, falamos sobre o fato de, de Deus uh, Criar todas as coisas. Tudo tem origem em Deus. Ele não só criou todas as coisas, não todas as coisas mas, tudo existe mas tudo existe e se move nele. E também aprendemos que Deus, Ele... Okay. Também aprendemos que Deus... Uh, ele nos dá o privilégio God gives us the de sermos todos os dias salvos por ele being saved by him every day. amém Amen. e eu queria continuar foi o que eu combinei com vocês ontem a partir daqui I with you here, uh, eu vou ainda falar um pouquinho sobre a uh, quem Deus é talk a little bit about who hoje, God is. hoje eu queria falar da relação que, existe, relação que existe entre a queda do homem e o mal. E, o mal. e depois eu quero aplicar isso para nossa realidade dentro desse tema que está aí. Então, vamos falar todos juntos do tema? The Humildade, Humildade e sacrifício o centro da, da tua vontade. Agora vamos com vontade, né? Humildade, Humildade e sacrifício tua Todos entenderam esse tema. understand that Humility and sacrifice: The Center of your Todos entenderam o tema Agora vamos entender o tema de uma outra perspectiva. Vamos pensar que o centro da vontade de Deus Think about the of God's para as nossas vidas our lives. É uma vida de humildade e sacrifício. Ou seja, onde é que Deus quer você? Então, onde é que Deus quer você? Deus te quer no centro da vontade dele. God wants No centro da vontade dele. And the center of His will. É uma vida de humildade, de sacrifício, de sacrifício dependência de Deus, Deus lutando, todos lutando todos os dias para fazer a vontade dele. A vontade dele. Amém? Amém. Se você conseguir alcançar isso, você está agradando a Deus. If you can reach that, you'll be pleasing God. Eu queria que você pensasse ontem, nós terminamos a nossa fala. So we ended up saying, dizendo, uh, usando aquele texto de Moisés, que Moisés era o um homem mais humilde na face da terra. Usando aquela escritura sobre Moisés, dizendo que Moisés era o homem mais humilde na face da terra. Que Houve um momento em que Deus quis matar Moisés Porque Moisés estava em pecado Mesmo depois que Deus chamou a Moisés e o vocacionou Deus desejou matar Moisés e Deus fez isso porque Moisés estava em desobediência e Havia, isso havia mal desobediência. na vida de Moisés O, mal estava, o de Moisés. mal estava lá na vida de Moisés E o mal é antagonista e o mal é antagonista para Deus. E naturalmente Deus vai destruir o mal. Quando eu estou dizendo... Eu, eu quero começar agora nesta manhã falando sobre a relação uh, da queda com o mal. E quero que você pense o seguinte. Deus vai destruir todo o mal. Deus vai destruir todo o mal. Todo o mal. God will destroy all evil. E onde você vai estar nesse momento? And where will you be at that time? O que você quer para a sua vida? What do you want from your life? Deus vai destruir o mal. God will destroy evil. Você quer ser destruído? Do you want to be destroyed? Então, você precisa estar do outro lado. Then you need to be on the other side. Por isso eu quero que você pense nesse tema. So I want you to think about this theme this morning. Qual é a relação da queda Qual com é o mal? the relationship of the fall with evil? Algumas ideias muito interessantes. Antes de Deus criar todas as coisas, o mal era apenas uma possibilidade incapaz de ser concretizada. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Não existe mal em Deus. Não existe nada em Deus que, se, que seja mancha do mal. There is nothing então, in God that is a spot or blemish of evil. O mal não existia antes da criação. So evil didn't exist before creation. Havia uma possibilidade, There a incapaz de ser concretizada. That was incapable of being realized. Então, quando Deus criou o homem, So when God created man, Deus criou o homem como ele era. God created man as he is, sem presença do mal, puro. Puro, Santo, O homem podia conversar com Deus todos os dias. O homem podia ver a Deus. Ele estava na presença de Deus. He Porque ele foi criado como Deus era. Você entende isso? Mas quando Deus criou o homem, a possibilidade do mal se tornou concreta. Then the possibility of evil became real. Obrigado. Embora não fosse a vontade de Deus, Even it wasn't God's will, o mal só poderia existir. se alguém decidisse existir com o mal no coração. in de forma independente de Deus, a way independent from God. Quero que você volte a um texto que nós lemos ontem. I want you to go back to a scripture we read yesterday. Nós Uh, existimos em deus nele nos movemos him nele vivemos and in him we live. fomos criados em deus we o mal não poderia nos alcançar porque nós estávamos em o homem nunca experimentaria o mal. Estávamos em Deus. Mas houve um momento. E esse é o um momento da queda. Em que o diabo disse para o homem. Você pode ser igual a Deus. Você pode existir com o bem e o mal no coração. O que Satanás não disse é que não, não, em Deus não há mal. E nós, e nós existimos em Deus. O que ele queria que acontecesse era que no momento em que o mal nos alcançasse. Deus nos destruísse. God us. Porque não pode existir mal em Deus. Because there can be no evil in God. Nós não somos seres independentes de Deus. We are not beings that are independent of God. Nós estamos em Deus. We are in God. Quando nós pecamos, when we sin, quando o homem pecou, naturalmente era que Deus nos destruísse. Mas Deus decidiu não nos destruir to Presta atenção nessa ideia o mal, o mal para nós era uma escolha Mas não pode ser um estilo de vida, mas não pode ser um estilo de vida. Diga comigo essa frase comigo. O mal, pode, o mal pode, ser escolha, pode ser uma escolha Mas nunca será, mas nunca será Um estilo de vida, um estilo de vida. Porque não pode ser um estilo de vida. Why can't Porque Deus vai destruir todo o mal. Because God will O que Deus fez naquele momento da queda? God time of fall? Deus abriu um passo de tempo God a time em que ele vai suportar o mal stand, para salvar aqueles que ele ama mas o mal será destruído você não está aqui vivendo hoje praticando pecado como estilo de vida porque esse estilo de vida Because será destruído ele vai ser banido, aniquilado It do universo banned, da existência então você tem que entender algo. Então você entender algo. Você precisa entender isso. Você não pode permanecer no mal, no pecado. Você tem que ser liberto do pecado. Vamos ler comigo. Eu quero que você ouça esse texto. Porque porquanto tem determinado um dia em que com justiça, For he has appointed a day in which with há de julgar o mundo he will judge the world, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos nós, ressuscitando-o dentre os mortos. Being from the dead. A solução de Deus está aqui. solução está aqui. Em um tempo determinado And the time está posto sobre nós e esse tempo time é para que eu aprenda is to que todo esse universo está baseado numa só ideia mal pode existir nessa nossa realidade porque Deus decidiu nos manter existindo. Por quanto exist in our reality now because God decided to keep us alive? Romanos, capítulo 22 e 23 However, diz o Romans seguinte. Romans and 23, says. Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade? What then shall we say if God if God put up with such patience? os vasos da ira, preparados para a destruição, queria que você entendesse esse texto de uma forma diferente. Todos nós olhamos para esse texto dentro de uma uma visão teológica. Mas esse texto não é um texto para a visão teológica. Esse texto é para você entender o trabalho de Deus. God's working, que Deus está fazendo nesse momento. God is doing at this time. Deus está suportando o mal God is up with evil para poder salvar as nossas vidas. In order to save our lives. E aí o texto segue dizendo, the, the saying, porque desejava manifestar a sua ira Fitting, it was necessary for him to e tornar manifest conhecido his wrath o seu poder make his known a fim de que fosse conhecidas as riquezas da sua glória. It, it, Isso que nós estamos vivendo agora é um tempo em que Deus determinou a, a time para fazer conhecido a sua glória, glory, para salvar o homem. Mas esse tempo, Mas esse tempo não, é um não é um estilo de vida. A vida está por vir. A vida que Deus quer, que Deus quer é, uma de é uma vida de santidade na presença dEle, para toda a eternidade. Toda a eternidade. Então, isso é importante para você entender o então, nosso, é tema. Você entender nosso tema. Para que a nossa queda fosse... Na, não fosse o nosso fim, Deus resolveu tudo antes do começo. So that our fall wouldn't be our end. God predetermined everything from the beginning. Tudo isso que nós vivemos hoje. Everything né, we live today. É providência divina. Isso é um assunto teológico. That's a theological subject. Mas antes de ser um assunto teológico. Before being a theological subject. é uma visão bíblica da vontade de Deus. This é is a biblical view of God's will. Tudo existe. Everything exists. Por causa da providência de Deus. Because do que nós falamos ontem. what we said yesterday. Deus é o doador de tudo. Deus doa todo instante a nós. God Nós respiramos porque Deus está dando. because God si. is giving Nós existimos nele. We exist in Him. Vivemos nele. We live in Him. Nos mantemos nele. We are kept in Him. Nos movemos nele. We move in Him. Então, para que Deus não nos destruísse quando That God wouldn't destroy us when we fall. Antes da queda. Before even the fall, Deus providenciou um recurso. God provided a é Por isso que Pedro vai dizer. A solution And sabendo, que Peter não, says, sabendo que não foi mediante coisa corruptíveis. corruptible things. Como prata ou ouro. Like silver que gold, resgatado do vosso fútil procedimento, that you have been rescued from your futile vos... thinking que vossos pais vos legaram, mas pelo him, precioso sangue, pelo de cordeiro sem defeito, e sem mácula, sangue de Cristo, of Christ, conhecido, com efeito, in effect, antes da fundação do mundo, world, antes de criar todas as coisas, things, Deus criou um remédio, solution, nós somos seres no pecado, o mal habita em nós, mas Deus resolveu fazer um transplante. E para que Deus fizesse esse transplante Deus, transplant, Deus criou um remédio. E, remédio e esse remédio É o sangue de Jesus, é sangue de Jesus. Nós estamos existindo agora exist Por causa do sangue de Jesus Deus só, Deus só consegue nos suportar na prática do mal Por causa do sangue de Jesus Todas as vezes que Deus quer nos destruir Deus olha para a cruz E ele vê o sangue do seu filho naquela cruz. cruz e ele suporta o nosso mal e ele nos suporta nessa condição, e ele suporta nessa condição. a vida cristã é entender estas coisas eu só consigo entender Deus só consigo estar no centro da vontade de Deus quando eu percebo estas coisas eu estou vivendo agora por causa de um sangue derramado antes da fundação do mundo. Se você prestar, não estiver entendendo isso melhor, lembra-se lembre-se daquilo que nós falamos ontem, porque Deus não está dentro desta realidade temporal. E o sangue foi derramado antes da fundação do mundo. Como parte da possibilidade a part de Deus salvar pecadores. E esse somos nós, and eu e você. Us, então, o que você, nós concluímos disso? So Se Deus não pôde nos, car nos carregar no estado de santidade If como no Éden, of of holiness, Deus nos like carrega em agora. agora pelo sacrifício de Jesus na cruz. Deus está nos levando Desde o dia que você nasceu Até o dia que você entrar pelas portas do céu, Você estará sendo levado pelo sacrifício da cruz É pelo sangue de Jesus que você está aqui Você só existe por causa do sangue do Cordeiro Não é como se você aceitou Jesus e o sangue ficou. O sangue passou a valer Daquele momento. O sangue é a possibilidade the blood is possibility de haver criação. Tudo existe por causa do sangue. Of his blood. Apocalipse diz: e Eles, pois, o venceram says, and they por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, the power of their porque, mesmo em face à morte, for even death, não amaram as suas próprias vidas. Essa é uma vida de sacrifício. Is a life of sacrifice. Tudo quanto Deus criou God está debaixo desta ideia o sacrifício de Jesus. The sacrifice of Jesus. Toda essa existência é uma existência de sacrifício. Deus colocou o sacrifício da cruz em tudo que ele criou. É como se. Para que haja uma vida, outra tem que, que morrer. Jesus disse, em verdade, em verdade, vos digo um segurança. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Then it will stay. Mas se morrer, But if it dies first, dá muito fruto. It bears much fruit. A árvore que tomba hoje the tree that falls é today a possibilidade da vida de outra manhã. A, of life a vida que eu gasto agora the life I spend today é porque ele gastou a vida dele na cruz do Calvário. His life on the cross Tudo of que existe that está baseado no sacrifício da cruz. Based on the of the cross. Então como a igreja pode achar que tem que viver so diferente dessa? Porque esta é a realidade da criação. Because that is the reality of all creation. Uma criação que existe. dentro do sacrifício do Cordeiro de Deus. Within the sacrifice of the Lamb of God. Desde antes da fundação. do before the foundation of the world. A vida cristã. The Christian life é uma proposta. Is a proposal de alguém viver, a absoluta dependência de Deus, honrando God. tudo que está ao de redor dele, porque tudo foi criado por Deus, because God. tudo existe porque Deus everything quer. Todos estão vivos agora. Porque Deus está mantendo-nos vivos. Como eu posso desprezar o Nathan? I Nathan? Ele vive em Deus. God, eu não posso tocá-lo. Eu não posso desprezá-lo. Eu não posso chamá-lo de louco. Porque se eu o chamar de louco, eu sou, diz Jesus, eu sou réu o... Do fogo do if inferno. Raca, porque eu estou, the de of hellfire, for eu estou desprezando a criação de Deus. Deus. então eu tenho que tratá-lo em honra, porque ele é a obra da criação de Deus. E ele está aqui, por causa do sacrifício de Jesus. Você consegue entender isso? Quando eu penso estas coisas, eu entendo o que quer dizer esta palavra de Jesus. Eu entendo o que os humildes o quê? humilde será exaltado Por que porque serão exaltados why shall they be exalted porque o humilde é aquele que considera Deus that considers God todo o trabalho de Deus and all of God's work nós só estamos aqui por causa desse trabalho, we're nem? only here because of his work. Amém. Só foi possível então criar porque houve o sacrifício da cruz. Deus so, disse so creation could only exist because of the sacrifice isso of the cross. Eu disse isso no last year. Somente depois que Deus disse, haja cruz, cross, é que Deus pôde dizer, então, ah, God could say, haja luz. Let there be light. E por que é assim? que é assim? So why is it like that? Porque tudo que, tudo que existe foi criado em Jesus. Você consegue entender agora esse texto com uma visão melhor? Porque nele foram criadas todas as coisas. As que estão nos céus e as que estão na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, seja dominações. Uh, sejam principados, principalities or powers, sejam potestades, or powers. tudo foi criado por ele para ele. E ele é antes de todas as, e coisas. É de todas as coisas. E todas as coisas existem as coisas por ele. ele. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Eu nunca consegui entender esse texto como eu entendo ele hoje. Porque agora eu entendo que tudo existe no sacrifício de Jesus. Está de vermelho aqui para você entender isso. É o sangue de Jesus. Que torna todas as coisas possíveis. Tudo existe nele. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado para ele, para a glória dele consegue entender isso Então quem somos nós so Nós estamos existindo agora nele Pensa como se toda a realidade da criação fosse esta mesa, pequena Think as mesa. If all of the reality of creation was this small table. Toda a criação está aqui, all of the creation is here existing, dentro desta pequena mesa. Within the small table. Ela é o sangue e o sacrifício do cordeiro. It is the blood and sacrifice Não of the Não existe lamb. nada There is fora. There's nothing disso. else outside of this. Para que alguém exista fora disso, For to exist outside of this, ele precisa assumir o mal evil, e viver independente de Deus. And live from God. Mas ele não pode existir independente de exist Deus, porque Deus God vai aniquilar, tudo que, Deus vai aniquilar tudo que não está em Jesus. Vou repetir outra vez. Deus vai aniquilar tudo que não está em Jesus. Onde você quer estar? Então, nós concluímos algumas coisas nesta então, algumas coisas manhã. Não há nada que o um homem possa fazer de si mesmo para retornar para Deus. Eu não estou discutindo a, essa questão da, da, da corrupção total ou parcial, essa postura teológica. essa postura teológica o falando total deprivation or not total deprivation I'm not arguing about that. Okay. Uh, eu, o que eu estou dizendo é que what I'm saying is Jesus é o único meio. the only way. de alguém chegar a Deus. For someone to get God. Você entende agora porque Jesus está dizendo, eu sou o caminho, diz, eu sou a verdade, eu sou a, verdade eu, sou a vida, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, faz mais, sentido, mim. Agora. Faz mais sentido agora. Para mim, sentido. para mim faz todo sentido Então nós concluímos que o homem só pode estar em Cristo então, Jesus o homem só pode estar em Cristo, para Jesus. ser salvo. E quando você olha para Jesus, e você enxerga você Jesus, e você vê, o que você vê? Há um texto que eu, eu gosto muito. Há um verso que eu realmente like que diz é, é, é Filipenses capítulo 2 versículo 8 chapter verse diz ele sendo Deus says he being God abriu mão de ser Deus being God para se tornar homem to become man e na condição humana, humana humilhou-se humbled himself unto death morte de cruz and the death of a de cross Você consegue enxergar a humildade e sacrifício Você nesse versículo A história texto? de Jesus resumida em um versículo é humildade e sacrifício The story of Jesus eu Uh, in one verse is humility and sacrifice. O centro da vontade de Deus É Cristo, Jesus, é Cristo Jesus. E de Jesus E a vida de Jesus Se resume em duas ideias é básicas Ele abriu mão de ser Deus Se tornou gente como nós E nesta condição de gente como nós Humilhou-se até a morte até a morte, morte de cruz death a cross, Morte de cruz é sacrifício ele doou a sua vida. He gave his life. E você? And you? Está disposto a doar a sua? Are you willing to give yours? Está disposto a viver o Are sacrifício da vontade? Are you willing to live out de the sacrifice of God's will? A Bíblia diz: a vontade de Deus é boa. The Bible says that God's will is good. É perfeita. And perfect. E agradável. And um, good, perfect. Help me out here, Bible readers. Pleasant. Well. Pleasant. And yeah. Amém? Se a vontade de Deus é boa, perfeita agradável. If God's will is perfect, Parece que ela não exige nenhum sacrifício. Mas é porque você está olhando a vontade de Deus agora. Você precisa olhar a vontade de Deus no contexto todo. A história da existência de tudo. E a história da existência de tudo é um único sacrifício. E é por isso que Paulo diz eu quero participar. Paul diz, I want to partake do resto das aflições de Cristo. The, in the afflictions of Christ. A vida cristã é uma vida de sacrifício. sacrifice. Nós concluímos outra coisa então. Deus veio a nós em estado de humilhação e Deus sacrifício. Porque ele, esvaziou, porque ele se esvaziou. Tomou esta forma de homem. Form Humilhou-se até a morte. A morte de cruz. Amém? Amen. E a última coisa que eu quero concluir com vocês nesta manhã. Só podemos ir a Deus e sermos aceitos por Ele em, estado de, em um estado de humilhação e sacrifício. Deus resiste ao soberbo. Não sei se você já prestou atenção nisso. Todos nós queremos ir a Deus. Porque nós precisamos de Deus. Nós sabemos que sem Deus nós não somos nada. Nós queremos ir a Deus. Nós queremos orar e sermos ouvidos por Ele. Nós queremos planejar e Deus decidir nossos planos. Nós queremos fazer coisas maravilhosas para Ele. Mas às vezes nós esquecemos que existe condições. O que Deus espera de nós é uma vida de humilhação. E sacrifício. Quando nós pensamos na ideia de sacrifício When we think the idea of sacrifice Estamos pensando uh, no doar-se. We are thinking of giving ourselves. De pagar o preço. Of paying the price. Jesus já pagou o um preço da minha salvação, agora eu preciso pagar o preço para que outros sejam salvos, para que outros sejam abençoados. Eu não posso olhar para alguém do meu lado e ser indiferente a ele. Quando Jesus contou a história do Samaritano, muitos entenderam de forma diferente. E, às vezes, nós não entendemos corretamente o que Jesus está falando. We don't what Jesus is saying. Aquele homem que parou ali para acolher that aquele caído na estrada. Era a última pessoa na face da terra que deveria parar. That have Porque ele era xingado, cursed, humilhado, humilhado, maltratado por aquelas pessoas que estavam ali caídas. The very person that was fallen there by him. Ele não tinha nenhuma razão para parar. Por had Porque ele parou ali. Why did he stop there? Porque ele já havia entendido. Because he had already understood que os aplausos de Deus são melhores do que os aplausos do homem. O que eu tenho que olhar to é se Deus diz sim me. Says yes to me. É como aquela história que falei o ano passado, não sei se vocês It's se lembram, do garoto que vai fazer a sua apresentação para um grande público. Ele se senta ao seu piano e toca maravilhosamente bem. E todas as pessoas ao final de pé o aplaudem. Mas ele continua sisudo, sério. Olhando para o seu Mestre master, Quando o seu Mestre bate com a cabeça em aprovação approval, Então ele abre um grande sorriso smiles, Porque ele queria agradar o seu Mestre A nossa vida life é exatamente isso. isso Todas as pessoas podem nos aplaudir Os que gritaram para Jesus Hosana o que vem Os em nome do Senhor who, who out, Os que, que disseram, crucifica-o There were the same who screamed, Crucify him. Mas Jesus não estava olhando a multidão. Mas Jesus, Jesus, Jesus estava olhando para o Pai. E o Pai estava dizendo sim, esse é, saying, é o yes. centro this da minha vontade. Você precisa viver esta vida. Amém? Uh, existem algumas coisas que eu queria mostrar para você antes de encerrar. Existem algumas coisas que eu queria mostrar para você Exatamente nesse texto de Pedro. Right here in this verse of Peter. Uh, Pedro é aquele camarada que nega Jesus. Peter Jesus. Quando Jesus está saindo para ser crucificado, Jesus was por três vezes, for times, Pedro tinha dito, eu não o conheço. Peter said, Eu não sei quem ele é. Você está louco? Eu não conheço. You're crazy. Ele disse. He ele disse novamente he said it again, e ele afirmou com raiva it, eu não sei quem I ele é. E quando ele saiu out, ele olhou para Jesus que estava saindo para ser sacrificado. Jesus e seu olhar encontrou o olhar de Jesus. Jesus. E quando ele olhou para Jesus, Jesus o seu ser desmoronou porque ele olhou um olhar de tanta ternura que não o acusava, mas que him, dizia, eu te amo. E aí o ser de Pedro, a soberba de Pedro, and a arrogância de Pedro, naquele instante, instant, se diluiu. E ele se tornou esse homem que entende que Deus resiste o soberbo, mas dá graça humilde. Esse é o centro da vontade é centro de Deus. Porque Deus resiste o soberbo. Porque o soberbo é aquele que quer viver independente de Deus. Que está dizendo eu não preciso de ti, Senhor. Eu não concordo com a sua vontade. Eu não estou de acordo com a sua vontade. Eu quero viver como eu entendo que é melhor. Deus, a palavra diz, então Pedro diz, Deus resiste a essas pessoas. A ideia de, uh, que Pedro usa se re, de revestivos de humildade. The idea Peter uses to be clothed with humility. Revestir-se é como se cobrir. To yourself, is to cover yourself E a palavra em grego dá exatamente essa ideia. And the, the word in Greek gives that exact é como idea. como se Pedro estivesse dizendo: cubra-se completamente, revista-se de humildade, with humility. porque Deus resiste os mas ele dá maior graça aos humildes. E revestir-se aqui na ideia do texto grego. And here the idea of the e na Greek. palavra que Jesus usou. And the word that Jesus used. E a palavra que Jesus E a ideia de se revestir com roupa de escravos. With the of Aí você pensa: mas eu não quero ser um escravo de Jesus. Você pensa: eu não quero ser um escravo de Jesus mas foi isso que Jesus fez. Jesus did. Ele vestiu a roupa de servo. e uma a bacia. Ajoelhou-se diante de cada um dos seus himself before each one of his disciples. Ele lavou os pés de cada um. Of each each one of their feet. Quando Pedro diz revestimos de humildade, says, your, be clothed with humility. Pedro When estava Peter com essa imagem na sua Peter cabeça. That image in his mind de Deus. Que cria todas as coisas things, em que tudo existe. Exists, e faz todas as coisas existir. All things, makes Mas oelhado aos pés da sua criação. To down, to vestido em roupas de servo. E lavando os pés daquele the que feet ele ama. The feet of those e ele diz, disse, se eu faço assim. Você também. Você pode dizer amém. amém. amém. Vamos orar. Pray. Eu, não é vida, eu não sei como é a sua vida. Mas eu sei que Deus te eu quer eu no centro da vontade. É o melhor world. lugar para ser. Não existe nenhum outro lugar There's nesse planeta. Que seja tão bom. So como, esse, como esse lugar. esse lugar. Deus, eu quero em nome de Jesus. Jesus colocar cada um dos teus filhos nesta manhã, Tua E eu quero te pedir, meu Pai, you, Father, que o Senhor produza em nós you, Lord, esta in consciência Lord, de quem nós somos do estado em que estamos, state we are. e nos traga para o centro da tua vontade, se há nesse lugar, Senhor, qualquer espírito ou coração tentado pelo mal, Deus tentado por Satanás, para viver em estado de soberba, mesmo vivendo na tua presença mas em estado de soberba, para ser aniquilado por Deus, to be by Deus ele pode. Lord have mercy transforme esse coração, transforme essa, transforme essa mente, Deus em nome de Jesus. Eu sei que muitos talvez não creiam em tudo isso, mas não depende de ser crido, porque esta é a verdade. A tua palavra diz que é exatamente isso que tu sou. O Senhor vai aniquilar tudo, e eu te louvo, Senhor. Porque apesar de tudo, toda a miséria da nossa vida do pecado que praticamos nós estamos agora em Cristo e nele Senhor nós somos guardados de todo o mal e de toda a miséria desta vida obrigado pelo sacrifício da muito obrigado por existir agora, por viver nEle, por me mover nEle, por saber agora que o chão da realidade que eu penso é o meu Senhor, É a graça dEle são as marcas dEle em mim em nome de Jesus Espírito Santo vem nesta manhã enche cada coração vem, nos vê agora nesta manhã Espírito Santo vem, sopra sobre as nossas vidas oh Deus quebra agora todo o mal E há em nós Espírito Santo em quebranta o nosso coração nos leva à presença de Deus Senhor vem Espírito Santo e arde em nós como naquele dia em Pentecostes. Batiza-nos com o Teu poder nesta manhã. Com o Teu amor, Senhor. Nos enche da Tua graça. Nos faz ver esse mundo, Deus. Como o Senhor vê. faz olhar toda a realidade. Como o Senhor está olhando. No nome de Jesus. Para Tua glória, Te oro. E Te agradeço. Yes, say.